Olá, meu nome é Ernesto e nessa aula a gente vai abordar outros indicadores e índices que a gente ainda não viu neste curso. O que a gente vai abordar, então, nessa aula? Taxas de rendimento versus taxa de transição. Você sabe a diferença? É, o que é taxa de rendimento, o que é taxa de transição? Distorção e idade série, que é um indicador é, muito utilizado em várias redes de ensino. E a gente vai abordar indicadores de permanência escolar que a gente ainda não tem sendo divulgados né, pelo INEP, mas que vários pesquisadores têm olhado e que é um indicador muito importante para acompanhar o sistema educacional. Então, vamos lá! Vamos começar pelas taxas de rendimento e as taxas de transição escolar. Aqui são índices que muitas vezes se há... É, que se tem muita confusão, porque eles são parecidos. Talvez você já tenha se confundido também. Você acha que reprovação e repetência são sinônimos? O que a gente vai ver nessa aula é que não são. Então, vamos começar pelas taxas de rendimento escolar, que aparecem aí nesse slide, é, nesse gráfico, que aparece a situação é, de rendimento escolar nos diferentes anos da educação básica, os nove anos do ensino fundamental e os três anos do ensino médio. Então, vamos começar pelas taxas de rendimento escolar. O que compõem é, as taxas de rendimento escolar? A aprovação, a reprovação e o abandono. Essas são três situações... É, na qual o aluno pode estar no final do ano. Se ele foi aprovado, é, então essa é a condição dele, ele vai afetar o indicador de aprovação escolar, ele pode ter sido também reprovado, ou ele pode não estar mais na escola, ele pode ter abandonado durante o ano letivo. Esses três indicadores juntos é, vão, vão representar a situação do aluno. O um aluno, obrigatoriamente, tem que estar em uma dessas três condições, o que faz com que esses três índices somem 100%, que é o que a gente está vendo no slide, né? É, independentemente do ano letivo, a gente vai ter esse teto de 100% de se ele foi aprovado, abandonou ou reprovou. Agora, onde tem muita dúvida, por que reprovação não é sinônimo de repetência? Ou uma, um outro ponto que muitas, muitas pessoas confundem, por que abandono não é sinônimo de evasão? É, além das taxas de rendimento, tem um conceito diferente que é a taxa de transição escolar. O que aconteceu entre um ano letivo e outro? É. E aí tem três situações que podem acontecer. Um aluno que estava matriculado em um ano letivo, ele pode ter sido promovido no ano letivo seguinte. Se ele estava em uma série, por exemplo, o quinto ano, e no ano seguinte ele fez o sexto ano, então ele foi promovido. Ele pode ser repetente, ele pode ter repetido a série. Ele fez o quinto ano, nesse ano especificamente, e no ano seguinte ele fez novamente o quinto ano. E ele pode ter evadido, ele pode ter feito uma série especificamente, qualquer seja, vamos pegar esse exemplo do quinto ano, mas ele não se matriculou no ano seguinte. Se ele não fez a matrícula, ele evadiu do sistema educacional. E aí, aqui, é importante ficar bem clara as diferenças. A evasão, ilustra, um cenário mais grave do que o abandono, porque ilustra um desligamento do sistema educacional, em que a família não foi fazer a matrícula, enquanto o abandono também é grave, mas ele pode representar um fenômeno temporário. Esse aluno deixou de frequentar a escola durante um determinado período, mas ele pode retornar à escola, ele pode fazer a matrícula. Então essa é a principal diferença. Em relação à reprovação e repetência, é importante ilustrar também que há uma diferença significativa. Um aluno repetente não necessariamente é um aluno que foi reprovado no ano anterior. O aluno pode ter abandonado durante o um ano letivo e voltado a se matricular e repetido essa série. Então, eles não são, é, não só não são sinônimos, mas as taxas não necessariamente têm que andar juntas, porque mais do que, não só a situação de reprovação vai gerar repetência escolar. Então, rendimento escolar é a situação em um ano letivo, e transição escolar é a situação, qual é, a situação do aluno no ano letivo seguinte. Então, um ponto importante de se fixar, é, a evasão, ela é mais grave que o abandono, porque a evasão representa um desligamento do sistema, nem há o ato da matrícula. E aí é importante olhar que tem fenômenos específicos ligados à evasão. Um problema que a gente tem no Brasil é a evasão entre o fundamental e o ensino médio. O aluno termina o ensino fundamental, mas não se matricula no ensino médio. E esse é um problema, principalmente com uma mudança de rede, porque o ensino médio não tem o registro desse aluno que está evadido, e o gestor municipal, por exemplo, do ensino fundamental, ele pode ter considerado que o trabalho dele com aquele aluno está concluído, dado que o aluno concluiu a etapa. Então, é importante também que esse olhar para a evasão gere um regime de colaboração, rede municipal conversando com rede estadual para monitorar alunos que evadem do sistema. Um outro indicador é muito analisado e que traz um cenário educacional é, importante de ser visto é a distorção de idade séria. O que é a distorção de idade séria? É o percentual de alunos é, que está em atraso escolar. Então, vamos pegar um exemplo. No sexto ano do fundamental, os alunos deveriam ter cerca de 11 anos de idade. É, se os alunos têm 13 anos ou mais, eles estão pelo menos dois anos atrasados, se entende que esses alunos estão em distorção de idade séria. Como que a gente analisa esses resultados? Tem dois pontos importantes de se abordar em relação à distorção de idade séria. A distorção de idade séria só olha para os alunos é, que estão no sistema educacional e não para quem está fora. E aí tem um fenômeno que acontece, que eu vou mostrar daqui a pouquinho no do que é a queda da distorção de idade séria ao longo do ensino médio, que não é uma queda que retrata algo positivo, porque é uma queda que está acontecendo devido a alunos atrasados evadirem do sistema educacional, saírem da escola. É, e esse é um problema. né Alunos em distorção de idade séria são mais propensos a evadir e um segundo ponto é, que é importante de se abordar em relação à dispersão da série que é um indicador difícil de se mexer no curto prazo a partir do momento que um aluno está atrasado é, você não consegue compensar esse atraso é, a única forma seria a educação de jovens e adultos é, mas talvez não seja a política mais indicada ainda mais se, se esse aluno for é, novo né se ele se ele tiver com esse atraso já no, no meio do fundamental então, é, o que é importante tirar é que a distorção de unidade série tem que ser monitorado. É, alunos em distorcionalidade série merecem um acompanhamento mais próximo, pois são propensos a evadir, mas talvez não seja o melhor indicador para se fazer metas a curto prazo. Talvez faça mais sentido monitorar os indicadores de rendimento e os indicadores de transição, que são indicadores que vão impactar na distorção da unidade série. Enfim, vamos ver indicadores de permanência escolar, que indica quantos alunos que já passaram pelo sistema educacional seguem na escola. Hoje, não há um índice de permanência escolar divulgado pelo INEP, embora tenha algumas iniciativas. Você tem indicadores de trajetória regular sendo feito por pesquisadores como Chico Soares e a Maria Tereza Alves, outros pesquisadores olhando para a conclusão e idade adequada, inclusive todos pela educação fazem esse monitoramento. E o IED fez um indicador de permanência que não olha para a conclusão na idade adequada, mas olha até quantos seguiram no sistema de determinada geração. Nesse slide, vocês podem ver indicador de permanência escolar para geração de nascidos em 2003. O que aconteceu com os nascidos em 2003 ao longo de vários censos? É, qual que é a vantagem de olhar esse indicador em relação aos indicadores que a gente já viu? Por exemplo, os indicadores de rendimento, e transição escolar. A vantagem é que a gente tem um acumulado, porque quando a gente olha o indicador de abandono ou indicador de evasão, a gente tem o abandono em determinado ano letivo, a evasão em determinado ano letivo, mas a gente não tem um número que indique quantas crianças não estão mais na escola. A lógica aqui do indicador de permanência escolar é monitorar crianças e jovens que já passaram pelo sistema educacional, se eles seguem na escola, que é o que a gente vê aqui, para diferentes regiões. Então a gente tem regiões que tem mais de 13% dos jovens de 16 e 17 anos, que são os nascidos em 2003, que não estavam que não estavam mais na escola no censo escolar de 2020. É isso traz uma medida de quem é, quem merece, né? Quem precisa de uma busca ativa, né? Já passou pelo sistema, mas saiu. E é importante, né? Os municípios e os estados é, terem esse dado para ir fazer é, tentarem chegar esses alunos e conseguir melhorar esse indicador. Então, vamos lá, vamos sistematizar aqui o que a gente aprendeu nessa aula. Dois pontos muito importantes no primeiro tópico. Reprovação não é sinônimo de repetência, assim como abandono não é sinônimo de evasão. Os indicadores de rendimento monitoram a situação em um ano letivo, especificamente, enquanto os indicadores de transição escolar mostram o que aconteceu com o aluno no ano letivo seguinte. Já um outro aspecto que a gente abordou aqui nessa aula é a distorção de idade séria, que é um indicador muito importante, que indica é, uma situação do sistema educacional em relação a alunos que estão em atraso, propensos a evadir, mas que é um indicador difícil de se mudar no curto prazo. Por fim, é, foi, apresentada, é, foi apresentado o indicador de permanência escolar, é, que ele é fundamental para é, a garantia das crianças e jovens na escola. É, especificamente para monitorar a situação dos municípios, porque a gente tem na PNAD os dados de atendimento escolar, mas a PNAD, né, a pesquisa contínua, que já foi vista em outra aula, ela não traz dados nos níveis de município, e aí é muito importante, por meio do censo escolar, se monitorar a permanência escolar. Então é isso, espero que você tenha gostado, e te vejo na próxima aula.